Eu sou emotiva e eu trabalho com a aguarela, que é um meio vivo. A água, para mim, é um elemento vivo, que tem vida própria. E, portanto, a água faz muita coisa. A aguarela é, que segundo dizem, das técnicas mais difíceis, mas é um desafio constante. Porque quando eu aplico uma pincelada, ela, eu nunca sei para onde é que ela vai. Ela ganha vida. Ela faz o trabalho. a água juntamente com o pigmento. Dependendo da quantidade de pigmento, ela tem vida própria. Portanto, nós não controlamos de todo. Uh, e isso, para mim, é que uh, me apaixona. Porque... É o perceber que, ok, não sou só eu e o papel e o pigmento, não. Há ali um elemento vivo e que faz surpresas. E que às vezes, como é que eu consegui fazer isto? Não fui eu fiz Houve um terceiro elemento a fazer aqui qualquer coisa. E há coisas na aguarela que aparecem, pequenas manchas que ninguém consegue explicar. Mesmo os grandes artistas, eles sabem como lá chegar, mas às vezes o que lá fica depois é a própria água e o próprio pigmento que trabalha. Trabalhamos com papéis 100% de algodão que absorvem, absorvem a água, absorvem o pigmento, o pigmento fixa portanto, e que permite fazer muita coisa. Eu trabalho com 300 gramas, grão fino, prefiro um grão fino, sempre tive aquele jeito na escola sempre me destaquei dos outros alunos e sempre gostei. Uh, embora eu diga que sou uma autodidata, pessoa, sou, porque não tenho formação, uh, tenho alguma dificuldade, sinto a dificuldade que tenho a desenhar, porque faço um esforço. Portanto, eu acho que sou capaz de pintar melhor do que desenhar, uh, para mim. Embora as pessoas digam que não, mas eu, para mim, gosto mais daquilo que pinto do que daquilo que desenho. Sinto-me mais realizada a pintar do que a desenhar. Gosto de ver, tipo, estas obras que não são, não ocupam o espaço todo o papel, em que parece que está ali aleatoriamente, ok? Só fiz ali um, um, um apontamento, portanto, sem acabar, parece que está por acabar. Também gosto disto. Isto foi feito em 2018. nota-se... Uh, em termos de, de cores, aqui está mais monocromática, portanto, uh, a luz está diferente, portanto, um trabalho diferente. Ah, Nota-se a diferença do meu trabalho do ano passado para este ano. Se nós pintarmos todos os dias, as coisas fluem, porque educar a mão e, e educar a mente e conseguir que a mão faça aquilo que eu estou a pensar, portanto, tem que ser todos os dias. A prática é fundamental. Posso ter muito jeito e muito dom mas se eu não praticar, não sei nada. Portanto, eu comecei com o João Mário, para mim o João Mário é uma referência, em termos de, de trabalho dele, de sensibilidade, de cor, daquilo de, de, de que ele pinta. Uh, comecei com ele, lá está, comecei a, a fazer as primeiras exposições que surgiram em Alenquer, lá embaixo na Feira da Ascensão, toda a gente se deve lembrar daquelas exposições que existiram. Eu gosto muito de pintar, mas não pinto só para mim. É, para mim é importante a opinião dos outros e chegar aos outros e sensibilizar e perceber que as pessoas, ok, ficam felizes, porque podem não ter a obra, mas de olhar e de a ver, de apreciar que se transmite, transmite alguma coisa aos outros. Isso para mim é fundamental. Está lá em cima, sim, o arco da câmara, Jamais mais cá para baixo, quase quando se começa a descer, Portanto, que ele aqui já faz esta inclinação: a câmara, a igreja, aqui o depósito da água, o resto das muralhas do castelo. E eu já pintei tudo o que é recanto de Alenquer. Desde aqui a, a, o terreirinho à Judiaria, eu já pintei trastriana, tudo. Este arco, de lá para cá, de cá para lá, Portanto, eu já pintei isto tudo. Uh, mas água, não, e neste momento, neste momento estou empenhada nisso, precisamente pintar água. O rio, eu gosto muito da luz de, de tarde em Alenquer, uh, ficam um, com um tom mais quente, portanto, e esta luz que bate aqui nestas árvores portanto, tem, é qualquer coisa de extraordinária, depois tem aqueles contrastes, daquelas sombras todas ali reflexo no rio, estas sombras que são projetadas aqui por este varandim, gosto imenso disto. Dos cheiros, os cheiros da Alenquer, gosto muito. A Alenquer é para mim, como eu digo, uma vila de encantos. Porque Alenquer, para mim, não sendo eu natural de Alenquer, porque eu não sou natural de Alenquer, eu sou natural de Santarém, vim para aqui com nove anos viver, andei aqui nas escolas, aliás, corri as escolinhas todas. A Lenker sempre teve um encanto, não sei se pela, pela luz que tem uh, esta luz de manhã, que bate aqui nesta encosta, uh, se por tantos recantos, tantos pormenores, tanta riqueza de cor, uh, os brancos, que os brancos a luz, porque tem um jogo de luz e sombra espetacular, um sobe e desce, que me agrada imenso. Portanto, nada é no mesmo plano. tanto há ali um mais abaixo um mais acima. Eu num sítio vejo um telhado completamente, no outro já só vejo um beirado. Portanto, eu gosto muito de alenquer. Realmente, gosto de me perder pelas ruas, para aqueles becos, os fios ali todos. Está qualquer coisa assim de espetacular. É mesmo isto. Mas depois é este jogo de luz e sombra. Dentro da pintura ela pode realmente ter umas cores muito apelativas, mas o contraste de luz e sombra é o que faz a pintura realmente ser diferente, ou ter uma grande obra, ou uma obra menos boa. E o que é que lhe acontece quando começa a pintar? A sombra está assim, entretanto o sol vai andando. Ah, isso mesmo. Como é que resolve? para nós, normalmente, o que é que fazemos? Por exemplo, no local, a primeira coisa que eu faço é pegar num, num caderno e fazer um esboço. Eu faço um esboço do que estou a ver, da luz que estou a ver neste momento, portanto, das sombras projetadas. Faço o meu esboço, tiro o meu apontamento. Posso pintar ou não? Uh, normalmente, fazemos sempre uma aguada para captar as cores. Entretanto, se eu demorar muito tempo, nós, neste momento, temos a facilidade de termos um telemóvel, uma máquina fotográfica que eu capto. Portanto, e vou captando ela. Neste momento, tem este tem esta posição, mas daqui a uma hora ou duas já tem outra, e eu vou captando aquilo que realmente me agrada mais. Uh, da parte da tarde, já tem outra. Portanto, eu depois vou ao local em várias horas do dia, precisamente para captar a melhor luz. Hoje, toda a gente que vai para a rua leva uh, uma, um copinho de água, um pincel e meia dúzia de cores, e pinta aquilo que está a ver. Portanto, faz um primeiro apontamento, que é importante. Eu fazia um desenho e depois escrevia as cores que estavam lá e aquelas que eu queria aplicar. E tomava nota de tudo, sem ser com cor, tanto, mas escrito. Aqui temos a velhinha Olaia. Eu era menina, ela já existia, que eu me lembro sempre dela. Neste momento está pintada na parede e ficou bonito uh, o facto de terem feito na parede e agora terem posto lá outro. Não sei se eu consigo descrever por palavras aquilo que eu consigo pôr na pintura porque eu não quero nunca ser fiel àquilo que está. Altero as coisas consoante aquilo que eu sinto. O objetivo era São Francisco. Portanto, existe lá esta casa. Esta casa existe. Este muro. Este poste. Portanto, depois, tudo isto aqui é parte criativa. minha, Não existe. Portanto, eu tenho que pôr uma parte de mim naquilo que eu estou a captar e a transmitir aos outros tem que pôr sempre uma parte de mim no meu trabalho, é fundamental. Eu gosto principalmente que eles têm um ar, tão com um ar muito de, de felicidade, muita luz, muita cor, que era uma coisa que eu sempre gostei muito de cor, porque sempre fiz flores, portanto, e agora não estando a pintar flores, mas eu vou lá para hoje mesmo.